Se teu pai um dia lá com você era pequenininho, ele disse: Ah, eu não pode comer, não, assim, se uma assim em cima da sua fome, deu uma surra. Cara, nunca mais você vai comer. Mas você não para isso para os teus filhos. Mas veja: para aquela criança naquele momento era a felicidade comer aquele chocolate lá. Então, quantas coisas na sua vida você passou a fazer, né, diferente e naquela surra? Então, você não come em cima da mesa, o seu lado, você não vai comer, tem que comer em cima de um prato. Você muda seu comportamento e está cheio dessas mudanças. Então, assim, ó para que você possa começar a entender como nós funcionamos da maneira mais simples, é, didática. Tá? Então, imagina você, quem é você, é, o teu consciente, você é quem você é, esse que está assistindo aí agora. E aí existe um outro, um inconsciente, ou não inconsciente, vamos chamar de subconsciente. Então, nós temos no mínimo duas, duas Dois modos de viver, né? um interno e um externo, tem aquilo que você é de verdade e aquilo que você mostra, e outra, você, aquilo que você mostra é o que você pensa que você é, que você construiu, né? então chega alguém chato lá e você, ah, que coisa linda, vem aqui, tá que aqui, saudade, você é pobre, Entende? então você começa a fazer coisas para agradar os outros sem às vezes perceber. Se você estiver fazendo conscientemente, não tem nenhum problema. Mas assim, ó, então, existe um consciente e um subconsciente. Ah, Eu quero fazer regime. Bom, vou fazer regime, começa na segunda-feira. Mas o teu subconsciente diz. Né? É, quando você tem uma pessoa que você não gosta, você diz, eu vou lá dar um abraço ao teu subconsciente. Não. Teve um caso bem interessante aqui, de um aluno, participante meu, nós damos um exercício. Você tem que entregar um bombom para quem você não gosta. E aí ele tinha, tinha não tem a sogra dele, tinha, diz dizer, lá, mais de dois ou três anos que ele não conversa com a sogra, porque a sogra tem o jeito dela, diferente daquilo que ele gosta. Mas ele fez como exercício, ele foi corajoso, foi lá e fez o quê? Entregou o bombom para ela. Quando ele entregou o bombom para ela, ligou a chave dele, mudou alguma coisa dentro dele. Ele entendeu... Na verdade, esse subconsciente que é o sacana entendeu que a sogra dele é daquele jeito. Então fica brava, porque um cachorro pegou um bife que estava em cima da mesa, não tem como, ele é um cachorro. Seria é interessante se um passarinho pegasse o bife dele e dissesse, tem uma coisa errada aí, né? Entende? Então cada um é do jeito que é. E eu tenho que aprender, eu tenho que entender que as pessoas são do jeito que elas são. É um camarada lá que não escova os dentes, tem um bafo lascado quando chega perto de você. Aí você fala para ele, como é que era? Ele diz, não, vou escovar, mas lá escova, daqui a pouco não escova mais, volta a ser o que ele era. Então, para que você possa começar a em, né, aceitar as outras pessoas, tem que abrir seu coração e deixar aceitar. Agora, o mais importante, o mais difícil é aceitar você e enxergar aonde você tem os teus nós. Todas as pessoas têm medo, algumas mais, outras menos, mas às vezes a pessoa não tem medo, mas tem raiva, às vezes não tem medo, não tem raiva, mas tem preguiça, ah, é, não tem medo, não tem raiva, mas tem inveja, bom, cada um de nós tem uma porção de né? agora o medo faz parte de todos, então, se esse, esse subconsciente... né? Ele vigia o que o outro faz, ele fica observando o que os outros fazem, ele quer ter o carro que os outros têm, ele quer ter um carro maior. Então ele vive numa comparação com as coisas da sociedade. Mas por que isso? Porque lá no fundo é o medo de ser rejeitado pela sociedade, é o medo de ser rejeitado pelas outras pessoas, é o medo de ser rejeitado pelo marido, de ser rejeitado pelo namorado, pelos filhos e assim por diante. Então, cara... A vida é muito curta, você não percebe, a vida... Só que você vai passar toda a sua vida com esse medo de não ser aceito, de não ser adequado, de se sentir impotente, de se sentir... E aí por diante. Cara, isso não é uma vida que vale a pena. A vida plena é quando você tira isso. Na verdade, às vezes não dá para tirar, mas entende isso. E aí você não é mais escravo das coisas, você é quem você é. Então você vai por uma roupa bonita porque você quer ficar bonita e não para mostrar para os outros. Se você é uma outra pessoa lá com uma roupa bonita, você diz assim, ah, que roupa bonita, mas não vai dizer assim, putz, a roupa dela é melhor que a minha ou o contrário. Então, para que você possa começar a viver com paz de espírito, com qualidade de vida, comece a enfrentar os seus próprios medos. Tá? É... Começa a ser você de verdade. Não é fácil, pessoal. Mas na hora que você começar a aprender isso, a tua vida vai mudar. É, hoje tem a questão desses, dessas, desses filósofos, meio aí do, né, de educação do Brasil, com essa, vamos falar dessa, desse novo povo que vem aí. Então, eles fazem as pessoas pensar em si. Eu sou assim porque eu sou assim, mas ela fala isso não porque ela é de verdade, que quem é não precisa ficar falando. Ah, eu vou, vou comprar essa roupa que eu quero me sentir bem. Eu estou precisando. Cara, isso é muito. está muito no egoísmo que é esse subconsciente. Entende? Quem está bem não precisa dessas coisas. Quem está bem está bem. De chinela baiana bermuda, né, uma camiseta eu se você olhar os meus vídeos anteriores aí eu era o meu bobão mais da sua né mais da mais fazia só de terno para impressionar os outros eu digo vai ah, te blusca hoje eu posso fazer de camiseta né? eu digo, quando eu uso terno é, quando, é, quando eu uso camiseta vem mas eu uso por outros motivos não mais para impressionar as pessoas para chocar as pessoas para que elas venham a fazer agir de modo diferente tá? hoje o meu intuito é de mostrar e a pessoa possa ser, que ela pode ser quem ela quer ser de verdade. Ser inteira, íntegra, estar de bem com o mundo, com tudo. É isso. Essa é a minha missão. Nós temos aqui uma escola fantástica. Tem pessoas que vêm fazer curso aqui que no primeiro dia já mudam tudo. Já mudam o seu modo de viver. Mas de um modo positivo, não de fazer de conta. Nós aqui buscamos o ser humano. Então, se você começar a trabalhar os seus pontos de medo, aquilo que você oh, o que vão pensar de mim, sai fora. Nem que vá para o exagero, porque né, toda vez que a gente aprendeu alguma coisa, conheceu Fala, comecei uma comida nova, aí você vai comer todo dia, daqui a pouco enjurou, daqui a pouco vai entrar no normal, em vez de comer todo dia, vou comer uma vez por mês. É a mesma coisa, comece a enfrentar você mesmo os seus medos, Agora, uma técnica bem interessante hoje eu fiz aqui com a Tesiana que trabalha comigo. Pegue uma cadeira para lado, e aí você se vira para essa cadeira e você vai conversar como se você estivesse conversando com você. Você diz assim, Afonso, ó, a partir de hoje eu quero que você fale mais manso, fale mais devagar, porque é importante para nós. É como se você estivesse falando com um companheiro, porque é um companheiro de viagem, né? Estou eu aqui, o consciente e o meu subconsciente. Converse com o subconsciente. Pede para ele as coisas assim, cara, vamos fazer mais coragem. Não vá brigar com ele porque ele vai brigar com você. Seja amistoso de você mesmo. Converse com você. Né? Diz assim, Afonso, na próxima vez que a gente for numa festa, me ajude a não beber tanto. Quando encontrar uma pessoa bonita, uma pessoa simpática, que eu penso que a gente pode começar a namorar, me ajude, me dê coragem para ir lá conversar com a pessoa de uma maneira adequada. É isso, comece a conversar com você mesmo e pedir aquilo que você quer que mude. E se você não quiser, você diz assim, Afonso, é, me ajuda a descobrir por que, é que eu não consigo é, fazer o regime. E ele vai te dizer, é muito interessante, e as coisas começam a acontecer assim, fantasticamente. Eu passei sei lá, uns dois anos tentando passar dos 96, 97, 98 quilos e queria chegar nos 90. Hum, que luta! Quando você se entrega, quando você começa a, a dizer assim, né? conversar com você, em que você começa a viver aquilo que você quer, as coisas acontecem, eu estou com 90 quilos e 300 gramas hoje de manhã, ontem estava 90 kg, e 700, eu digo, opa, né? entende? Comece a mudar a sua vida, você vai começar a gostar de você mesmo, você vai começar a se amar e as pessoas vão começar a amar você também. Muito bem, então saiba que tem duas, tem mais, é mais difícil, mas é mais fácil assim, um consciente e um subconsciente, converse com o seu subconsciente. Ele é você e ele vai te ajudar a você atingir seus objetivos. E aí você vai ter mais paz de espírito, mais qualidade de vida e, consequentemente, mais prosperidade. Beleza, pessoal? Se você gostou deste vídeo, perca aí like. Não gostou? dislike. Se inscreva no canal, porque eu vou começar a pôr vídeos uma vez por semana, para você vai receber seu sininho, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, que tem outro.